Olá! Para criar o índice de figura, tabela ou quadro, você clica em Referências e Inserir Índice de Ilustrações. Feito isso, basta você escolher se é tabela, quadro ou figura e clicar em OK. Caso apareça essa mensagem, você deve clicar em Não. Pronto! Caso você Adicione novas tabelas e que atualizar o seu índice, basta clicar em F9. Bom, é isso e obrigado!